Bom, mais um problema aqui com o Instagram. Tá muita gente tá reclamando com muitas situações que vem acontecendo dentro do Instagram. E aqui é mais uma, tá para vocês já também notar também. Eu vou tentar resolver aqui em prática, tá bom? Você vai, vai ver que também a gente tem também passa por situações também críticas, né, com a plataforma que Instagram. Hoje está com muitas atualizações. No momento, então, tá muito complicado para a gente trabalhar. Mesmo, Mas vou tentar aqui resolver, tá? Acabei de receber que eu vou entrar agora no meu Instagram, justo agora, 1h29 da manhã, tá? Vou esse vídeo aqui para você, aqui, tá bom? Então, é o seguinte, tá aqui, ó. Ajuda-nos confirmar que é você, tá? Notamos atividades em comum em sua conta e restringimos certas ações temporariamente. Liga as próximas etapas para nos ajudar a renovar Tá? a remover as restrições da sua conta tá então é ele ele que deixou né os algoritmos identificaram que teve alguma ação ali indevida né dentro do meu perfil tá dentro da minha conta do Instagram então, de fato ele acabou que por temporariamente né o algumas ações aqui dentro tá e acabou que é, restringiu então me pedindo para me seguir aqui alguns passos tá eu vou voltar aqui junto com você para gente tentar funcionar Trazer essa conta de volta tá bom, porque eu tenho várias contas pessoal. Tem várias contas de Instagram. Tá bom, então eu trabalho com muitas coisas, trabalho com projetos. Tá bom, que vocês já sabem. Então, de fato, vamos tentar recuperar aqui essa conta. Então, eu vou clicar aqui: ó, não sou um robô. Tá, só tem essa opção mesmo. Só tem essa, não tem mais outra. Tá, então o okay, que vamos lá? vamos seguir, seguir com os passos aqui, né? Vamos lá, Clica aqui: não sou um robô. Clico perfeito, finalizei. Clica aqui agora em avançar. perfeito cheio tá então aqui ó já foi confirmado bem rápido um conteúdo bem simples para você entender que é muito das vezes é Instagram é, e ele, ele tá com muitos bugs tá acontece com muita frequência então esse processo aqui galera é o conteúdo tá de um vídeo que eu gravei no canal para você ok que a é qual eu mostro né o qual mostra o meus documentos tá vendo meu endereço vendo enviando... até alguns dados ali mais a fundo está que o próprio Instagram ele pede tá ele pede isso como quesito então eu tive que executar tá então quando eu entrei aqui pelo computador então ele já ok já deu essa freada aqui para realmente para confirmar se realmente era eu tá então ele verifica diversos pontos vários fatores então não te preocupe só se curte esse vídeo tá só executa esse vídeo, esse conteúdo que você vai passar para seguir no card aqui em cima, aqui ó. Aqui nessa tela aqui, em algum ponto desse lugar, dessa tela tá bom. Se não tiver passando aqui, vai passar aqui mais algum ponto, vai passar nessa tela. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo para você dando esse vídeo, tá bom? Então você não tem como você perder, tá? É um conteúdo que ensina para você, todo o passo a passo, de como que você pode recuperar a sua conta do Instagram, tá bom? Fica tranquilo, vai dar tudo certo, tá bom, gente. Muitos de vocês estão buscando, tá? Vou tentar regravar mais vídeos assim para ressonar. E resolver esse tipo de problema aqui no canal, beleza? Então, um conteúdo bem rápido, bem simples, vocês viram que foi bem intuitivo, tá? Tá bom. Eu entrei pelo computador agora, só pra gente pegar esse vibe aqui. Eu acesso bastante pelo celular, então, acaba aqui, acaba que isso é envolve, tá? Muitas coisas, tá? Muitas ações, tanto pelo celular como pelo computador, tá? Pelo notebook, então, eu tô acessando aqui pelo notebook para mostrar pra vocês aqui em tempo real, tá? Porque eu, galera, eu não me posso de perder nenhuma conta aqui, não, tá? Porque a ideia que é de poder identificar o problema e compartilhar, gravar, mostrar para vocês como que resolve, tá? Porque eu sou muito bom para resolver problemas do Instagram, tá bom? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui, pegado aqui essa vibe aqui. Cara, se, se você gostou, por favor, deixa aqui embaixo aqui nos comentários aqui, vai, vai me ajudar bastante. Então, isso aí vai, vai me ajudar demais, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Tudo com Deus e até o um próximo conteúdo.